Olá pessoal, eu quero falar um pouquinho a respeito de nossos antepassados, então tem várias religiões que veneram seus antepassados como se eles fossem né é, algo que tivesse trazendo para vocês aqui, como se eles estivessem, mas não é, na verdade você tem gravado em você aquilo que eles deixaram de como eles eram, então essa memória que está em você, essa estrutura de pensamento que está em você, ela vem... Sozinha, mas ela está em você, não está lá. Agora, é importante que eu comece a entender qual foi a história que eles viveram, se foram histórias de coragem, foram histórias de sucesso, né? ou como cada uma pessoa agiu, porque cada uma dessas pessoas antepassadas vai passando uma mensagem não decifrada, não vista. não é Ela não é vista diretamente, ela é vista pelas coisas que as pessoas fazem, pelas coisas simples. Então, por exemplo, na minha casa lá tinha uma, uma instrução de que não se, é, se deixa a comida no prato. Né? É, não se vira o chinelo de ponta cabeça porque a mãe morre. Isso todo mundo conhece. Mas, por exemplo, trancava-se a casa, um barulho já ficava assim. Então, essas coisas vão trazendo na criança uma memória. É um modo de ser. E isso a gente vai carregando e não percebe. Tá. Então, às vezes, numa família tem uma pessoa que é rica, mas tem lá uma outra pessoa que ela é de seu desconfiada. Então, depende de quem influenciou mais você. Se foi aquela pessoa lá, né, o teu pai, que era um buscador e ficava rico, ou era a tua mãe que cuidava. E essas coisas vêm dentro de nós. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos um modo de ser. E eu só consigo mudar isso quando eu começo a perceber que isso está em mim. É um trabalho de auto-observação. O maior trabalho que o homem pode fazer, a maior, maior evolução que o homem pode obter, é através da auto-observação. Porque aí você vai ver onde, estão, onde está um modo de pensar e de agir. E aí você vai ter que encontrar um meio para que você possa desprogramar isso. Só que essa programação está dentro de você, lá como se existisse uma outra pessoa lá dentro que tivesse um programa, e essa pessoa cuida do programa. Esse programa que funciona em você, e você é externo. Então, o programa funciona por si só. Agora, você vai ter que dar um comando para que aquele cara lá aprenda. Vocês já viram pessoas que deixam o outro, às vezes, fazer alguma coisa errada? Às vezes você deixa uma criança pequena pegar uma formiga. Porque a formiga vai morder. Nunca mais ela vai pegar formiga depois disso. É a mesma coisa nós. Ah, então, eu preciso começar a ter consciência de como eu funciono, de como é a minha estrutura, que vem lá dos meus antepassados. E eu, de vez em quando, eu tenho que dar um choque em mim mesmo. Eu tenho que fazer algo que eu não faria normalmente. Eu tenho que observar uma coisa que eu nunca faria. Por exemplo, é... Ir numa farmácia e pedir para usar o banheiro. Tem gente que sofre, lá fica se martirizando e não pede, porque tem vergonha. Ou você ir é, pedir um dinheiro emprestado, mas mola para alguém. Então, essas pequenas coisas você não faria, né? E nem precisa, talvez. Mas o fato de você ir lá fazer algo que você não está preparado, que você não gosta, que você não quer, vai fazer a grande mudança. É o choque lá na tua estrutura. Então, essa estrutura que vem dentro de você, ela está aí, e você não percebe. Portanto, o que você pode fazer para que isso mude na sua vida e traga o resultado que você quer, é fazer aquilo que você não gosta e estudar os teus antepassados. Vai observar que daquilo que vem lá deles, está em você. E não é algo assim, tipo, espiritual, que ó, oh, não, é uma técnica, é. são vibrações que estão aí em você, que eu acredito que isso vai ao encontro de Deus, né se todo mundo vibrasse na mesma velocidade, no mesmo, no mesmo ritmo, estaria lá, ah, então comece a observar a tua estrutura de pensamento, das coisas que vêm dos teus antepassados, vai começar a mudar a sua vida, pode ter certeza disso, legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo!